Olá, eu sou Ana Rossi, estou aqui para divulgar o capítulo 1 um do meu romance O Antes e Depois, trata-se de um romance histórico cuja história acontece entre Paris e na França e Milão na Itália nos anos 20 e 30. Eu vou ler aqui uma pitadinha para vocês o primeiro parágrafo. Tão longe quanto suas lembranças voltam à sua memória, Isabela não esquece, nem seu minúsculo quarto no apartamento do bairro bem ao norte de Paris, nem seus amiguinhos da escola para quem ela era totalmente invisível, nem da escolinha cinzenta após sua chegada em Paris naquela fria e bem estranha manhã aos 12 anos de idade. Isabela vinha carregada do antes da sua vida, aquele antes que se expressava, como uma felicidade absoluta, sem rasgos, e que tinha aqueles odores e fragrâncias que se desalojavam das caixinhas perfumadas que ela guardava em seu quarto e que embalsamavam o ambiente. Para saber mais, venha no Wattpad. Tchau!